Porque a província ela tem já comunidades aqui em Rio Grande, no centro, São José do Norte e em outra localidade, Perpétuo Socorro. E a nossa missão é a inserção nos meios populares. Né? Então, eu faço três anos que estou nessa inserção aqui no Rio Grande. Acho que como diocese nós já marcamos presença há mais de 100 anos, né, como Irmãs de São José, mas nessa realidade mais de, de periferia, que é a Zona Oeste, é desde 1985. São, te, são 35 anos né, assim, vivendo esse carisma de unidade nessa realidade bastante desafiadora e diversificada também. Nós aqui... Eu acho que é uma, uma graça, porque a característica dos freios, eu acho que é muito semelhante até a nossa, eles representam muita simplicidade né? e acolhimento com o povo e realmente é uma característica que atrai e congrega. Né? Eu acho que é isso que o povo precisa, da simplicidade, de acolhimento né? e trabalhar junto isso que é importante né trabalhar com liderança, né Se deixar deixar que as lideranças também colaborem né nessa missão é neste tempo que eu estou morando aqui nessa realidade que já faz já são mais de 10 anos eu tive a oportunidade de conhecer muitos freis que passaram por aqui uh, nós sempre fomos bastante parceiros somos até hoje né claro Uh, com a, a característica de cada congregação, né, com a característica de cada comunidade também. Nós como irmãs de São José temos temos um carisma específico, né. Eles também têm todo esse carisma também de de estar próximo das pessoas mais necessitadas, né? Então uh, realmente é uma realidade bastante desafiadora, mas a gente conta além de Contarmos com a graça de Deus, a gente conta com a generosidade também e, a, e, a, e ajuda, a solidariedade também dos leigos nas nossas comunidades. Um, praticamente a missão aqui com os três irmãs elas surgiram na mesma época, né? São 30, 35 anos de presença e nesse tempo muitas comunidades foram constituídas uh, fruto também da necessidade, do desejo, da... De, de, dos moradores, enfim, de, de grupos que estavam ali. E com a presença, e o incentivo dos freios, das irmãs também, uh, essas comunidades elas foram tomando corpo. Claro, uh, como o passar do tempo a gente foi percebendo né, também que muita coisa ela poderia ser ser mudada, ser reorganizada, e a gente foi dando contornos diferentes. Né? Hoje a gente se alegra com essa com essa caminhada, realmente é um é uma alegria trabalhar nessa nessa realidade né? Eu digo para as irmãs também, a gente poderia estar em outros lugares, tem outras necessidades, mas Rio Grande, de modo especial essa essa região, ela é uma região bastante necessitada e que precisa de muita de muita esperança. E eu acho que nós somos sinais de esperança os freios, as irmãs, com as lideranças nas comunidades onde a gente está.